Tem cliente deixando de comprar porque diz que quase não tem ganhador na Mega Sena, ou na Loto Fácil, ou em outros jogos? Fica comigo que nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como superar esse tipo de desafio e melhorar suas vendas na lotérica. Bora comigo? Bora lá? Em alguns casos, algumas pessoas, quando você oferece um bolão ou até mesmo um jogo, eles dizem que não vão levar porque eles nunca viram ninguém ganhar, eles não conhecem como é que funciona isso. Acontece... E você que trabalha com casa lotérica sabe que todo santo dia tem ganhador, afinal todo santo dia a gente está pagando prêmio. O que acontece é que a maioria das pessoas elas só se prendem naqueles jogos que são de milionários, ou seja, aqueles jogos de grande impacto. Muitas vezes eles não prestam atenção em quinas e quadras e até mesmo ternos que são pagos pelas loterias da caixa, seja em qual jogo for, seja a quina, seja a mega Sena, entre os outros. A gente sabe que muitas vezes, por falta de conhecimento, é que a pessoa começa a se desacreditar, ou melhor, ela aliás, ou pior, né? Ela começa a se afastar dos jogos das loterias da caixa. Por isso, o meu convite aqui para você é convidar ele a continuar jogando, mas de uma forma mais inteligente, mais é, atrativa, para que o seu cliente volte a entrar na lotérica com aquela gana de ganhar cada vez mais. E como que você pode fazer isso? A primeira tática é, claro, mostrando para ele os muitos jogos que são pagos. Mas você pode, por exemplo, pedir para o seu supervisor, tanto algum tipo de informativo, seja em vídeo, seja em texto ou até mesmo em imagem, da quantidade e dos valores de jogos que foram pagos, ou no mês passado, ou no ano passado, ou outros informativos que demonstrem isso. Por exemplo, qual foi a última quadra que você pagou na sua casa lotérica? Você mostrou isso para os seus clientes? Você fez uma faixa? Você fez algum tipo de cartaz? É tão simples fazer isso. Mas lembre-se, para que você faça isso, você precisa pedir confirmação para o seu supervisor de canais da Caixa para ver se ele autoriza colocar isso, afinal só podemos fazer propagandas de acordo com a autorização do pessoal da Caixa. E assim você vai atrair cada vez mais novos clientes e cada vez você vai possibilitar melhorar suas vendas. É importante frisar aqui o seguinte: alguns lotéricos dizem, ah, mas isso é responsabilidade da Caixa. E eu digo pra você, sim, você tá certo. Mas também é nossa responsabilidade dizer quem ganhou na nossa casa lotérica. Observe não são apenas jogos milionários mas muitos jogos de centenas de reais e de milhares de reais já está valendo porque o importante é ele saber que essa lotérica que a sua lotérica é uma lotérica de resultado e que traz novos ganhadores a cada dia a cada semana a cada mês e a cada ano então bora aumentar nossas vendas vamos colocar essa técnica em prática e você vai ver que você vai melhorar os seus resultados espero que essa dica tenha te ajudado